Você, líder, tem tido dificuldade em manter uma cultura de aprendizado contínuo na sua empresa? Tem percebido que a falta dessa cultura tem prejudicado o resultado nos seus negócios? Se você tem refletido sobre esse tema, fique ligado que esse vídeo é para você. Olá, eu sou o Marcel Molina e se essa é a sua primeira vez por aqui, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, receba as notificações e lembre-se que toda quarta-feira, às 8 horas, compartilharemos um novo conteúdo muito relevante para você e para o seu negócio. Mas, pois bem, gente, por que que a cultura de aprendizagem contínua é tão importante para os nossos negócios? Simplesmente, pois as pessoas precisam buscar constantemente a atualização e renovar os seus conhecimentos técnicos, habilidades, mudar a atitude e outras formas de avaliar e superar os nossos desafios do cotidiano. Logo, o nosso foco é abraçar essa evolução como uma oportunidade de crescimento, para que a gente possa alavancar os objetivos da empresa todos os nossos objetivos pessoais. Além disso, gente, a cultura de aprendizagem contínua busca a evolução de todos que fazem parte de uma organização. As competências, elas deixam de ser vistas como dons e, automaticamente, elas se transformam em ferramentas que, se utilizadas de maneira estratégica, aceleram e muito o crescimento de todos os envolvidos. Nesse processo, as diferentes capacitações, especializações, cursos técnicos, graduações, são importantes na cultura de aprendizagem. Contudo, também podemos ver pessoas buscarem conhecimento através de leituras, podcasts, vídeos, troca de informações com outros colegas, modelando o comportamento, as ações e atitudes de outros profissionais de sucesso, entre outras formas de aprender. Basicamente, trata-se de uma cultura que busca o aprendizado em toda e qualquer tipo de situação. E seguindo essa lógica, um elemento que precisa ser incorporado na cultura de aprendizagem é o famoso lifelong learning. Nele, deixamos de entender o aprendizado apenas em fases específicas da vida, Sabe aquele negócio? Eu aprendo na escola, eu aprendi na faculdade, eu aprendi na pós-graduação, só que agora a gente assume o papel de aprender sempre. Essa expressão que ganhou força nos últimos anos, ela é um reflexo do dinamismo do mundo contemporâneo, onde os profissionais precisam estar dispostos a aprender algo novo, acompanhando o ritmo intenso das transformações dos diferentes mercados que todos nós atuamos. Ok Marcel, mas quais iniciativas que um líder precisa adotar para colocar a cultura de aprendizagem em prática? Pois bem, antes de definir então qualquer estratégia do que vai ser feito, o seu foco líder vai ser mudar o seu mindset como gestor. Eu falo isso porque os líderes, eles devem mostrar todo o seu compromisso com o aprendizado contínuo. Acreditar no processo de desenvolvimento, demonstrando seu próprio desejo de aprender e apoiar o desenvolvimento profissional de seus funcionários. A grande questão aqui é que vemos muitos líderes, gestores, empresários, empreendedores com aquela convicção de que sabem tudo. E nesse caso, deixam sim de buscar esse desenvolvimento, pois o fato de não acreditar que a busca de novos conhecimentos irá resultar algum tipo de resultado, deixam esse negócio de lado. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, quando esse mesmo líder avalia a possibilidade de investir em seu colaborador, por não trabalhar o seu próprio mindset, ele entende tratar-se de custos desnecessários, iniciativas que consomem ou que vão consumir o tempo produtivo dos profissionais. Líder, muito cuidado com isso. Agora, um outro ponto importante é oferecer treinamento e desenvolvimento para todo o time. E faça isso de forma periódica, porque a repetição faz com que consigamos acelerar a mudança de qualquer cultura de aprendizagem. As empresas, elas devem oferecer esses treinamentos regulares para os seus colaboradores, mas desenvolver treinamentos que sejam relevantes para o trabalho que eles estão realizando. Além disso, pessoal, também nada impede você, líder, de oferecer cursos e programas específicos para ajudar o seu funcionário a desenvolver novas habilidades e conhecimentos. Gente, eu não estou falando aqui que você líder tem que ficar pagando o curso do seu bolso para um colaborador. Mas você pode sugerir treinamentos para que esse funcionário busque se desenvolver na carreira. Você pode oferecer algumas leituras específicas, emprestar alguns livros, compartilhar conteúdos específicos, e-books pelos diferentes canais digitais, ou seja, tudo que ajude a fazer com que essas pessoas mudem esse drive e desenvolvam o que a gente comentou, que é o lifelong learning. Mas diante de tudo isso, pessoal, quando nós falamos propriamente de um treinamento corporativo, nunca, mas nunca desenvolva um treinamento sem pensar numa inteligência por trás. Nesse sentido, o primeiro passo será realizar um levantamento das necessidades de treinamento, o famoso LNT, que nada mais é do que um diagnóstico detalhado de toda a organização, identificando as competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas, bem como os melhores métodos a serem trabalhados de forma customizada. Um bom LNT, NT avalia todas as áreas do negócio, bem como os times e até os colaboradores de forma individual. Esse processo ele serve para identificar problemas de capacitações e eventuais pontos que precisam ser aprimorados. Além disso, através de treinamentos corporativos, você líder consegue certificar que sua equipe estará sempre atenta às mudanças e garante o aprofundamento que um profissional precisa para desenvolver e crescer profissionalmente. E assim, tomar decisões mais coesas e promover o desenvolvimento do mindset de aprendizagem. Esse é um fator que tende a motivar os colaboradores a compartilhar com outros pares seus conhecimentos e novas habilidades. Isso, inclusive, pode ajudar a construir uma cultura de colaboração e aprendizado mútuo. Agora, para que tudo isso dê certo, crie um ambiente seguro, inclusive para as pessoas falharem. Isso mesmo, aprender envolve tentativa e erro. As empresas, nesse caso, pode sim ajudar a incentivar a aprendizagem criando o um ambiente em que os funcionários se sintam à vontade para cometer erros, experimentar novas abordagens e aprender com cada situação vivida. Trata-se de uma cultura de trabalho que melhora a eficiência, ajuda na produtividade no ambiente profissional, uma vez que, nesse caso, o profissional entende qual é o seu ritmo, quais são as suas deficiências, quais são os seus pontos fortes. Ele passa a ter consciência em relação aos métodos que irão ajudá-lo a desenvolver um trabalho com alta performance. E claro, sem comprometer a saúde mental. Como pudemos aqui entender, o aprendizado contínuo ele promove não apenas a inovação e crescimento, mas ajuda a fidelizar e reter os profissionais. Quando o profissional se sente parte da cultura da empresa, todos se beneficiam e o aprendizado ele vira algo orgânico. No entanto, é preciso agir ativamente para a gente consolidar esse ambiente dentro do nosso negócio e mostrar que aprender... Não é só teoria, mas principalmente envolve a prática. E aí líder, esse vídeo fez sentido para você? O que precisa acontecer para você criar essa cultura de aprendizado dentro da sua empresa? Pense nisso, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.